irmão se tiver fé não tem roubalheira, porque quem tem fé não precisa de roubar, porque vai na sua porta entendeu meu irmão as pessoas que andam na carne é que vai roubar a pessoa que não tem compromisso com Cristo é que vai roubar vai usar a, o púlpito para fazer essa mercandagem que o senhor está vendo aí meu irmão Bom. A pessoa convertida, não convencida, não vai roubar. As pessoas que têm compromisso com Cristo, não vai roubar. Sabe por quê, meu irmão? Na época da a igreja, eu tenho 60 anos que veio na graça. Na nossa época, era na raça. O dinheiro que era arrecadado para a igreja era para fazer missão. Pagar salário de obreiro que trabalhava ali dentro da igreja. E dinheiro não era distorcido, não. Por que é que hoje os pastores cresceram o que não é? Por que, que eles querem aparecer e diminuir a Cristo? Tomara que Jesus Cristo cresça e que nós desaparecemos. Irmão, é isso aí. É falta de fé. Porque a fé... É fundamental para um homem. O homem que tem fé não vai trair as coisas que é do Senhor. É isso que eu quero lhe mostrar, meu irmão. O que é falta de fé e também agora a segunda parte. Isso é falta de vergonha na cara. Eu acho que tudo isso que está acontecendo aí é falta de homens de fé. Porque Jesus Cristo, quando andou pelo mundo, ele não tinha onde nem inclinar a cabeça. E esses homens aí, ó fizeram da igreja a empresa, porque meu marido foi pastor. E na época dele, não tinha negócio de salário, não. Salário é uma pouca vergonha no meio dos teus. Isso não existe. E ele fez a obra, fez o Brasil para Cristo. E vocês olhando salário de um de outro, Jesus está voltando, vocês vão prestar conta. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas por três vezes? Ele disse, ama o Senhor, Ele disse, apacente as minhas ovelhas, as ovelhas é de Cristo e você tem que apacentar ela. Vocês vão pagar diante de Deus cada ovelha que sair da igreja por, por, pelos seus escândalos. É miste de quem é que vem os escândalos. Tomem vergonha na cara. Chegou o momento, raça de víbora, tomar vergonha na cara. Aqui quem fala é a missionária e ministra da palavra de Deus, Esmeralda Silveira Soares. Viu? Estou indignada com todos vocês. Eu tenho vi, olhado, ouvido essas conversas, um dedurando o outro. Aonde se viu? Aonde estamos? A igreja é do Senhor, não é dos homens, não. Para com isso. Eu repreendo esse satanás em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos lavados na veste do cordeiro, pelo sangue do cordeiro. Estou indignada com todos vocês. Está faltando pastores que têm verdadeiramente compromisso com Cristo. É isso que nós estamos precisando. Não de bra-bra-bra. Chega de bra-bra-bra. Que Deus nos abençoe.